Bom dia, chegou o dia. Cadê a caneta? Eu preciso riscar. Eu preciso riscar para sentir que chegou o dia. Primeiro de fevereiro. Uhul. Onde a gente está indo? No oh, médico. <risos> que legal, né, gente? Vocês não adoram é no médico também? Ah! Onde nós estamos? Nossa mãe Estamos esperando o médico chamar Estamos na expectativa A gente já tá com todos os nossos exames antigos aqui Com o nosso caderninho de anotações Uma lista Tudo isso eu quero perguntar pra ele <risos> Só, <isso. risos> Só isso E aí, tá animado? Uhum. Filma você também, mostra a sua carinha é um ah, eu só mesmo. quero, a única expectativa que eu tenho é que ele saiba ouvir uhum. e explicar tudo muito bem uhum. Que a gente não se contenta com meias respostas é. A minha única expectativa é se eu vou conseguir entender tudo que ele vai falar, se ele falar em alemão E também de, é, não sei, entender a nossa situação, entender como nós estamos e que possibilidades existem Não, e eu, eu também quero muito que ele seja um médico que que vai atrás, que vai fundo assim, sabe? Que não uhum. fala só, ah, faz uma fívia aí, vai no certo, uhum. sabe? Eu espero que não faça bastante exames. Uhum. Vamos encomendar o bebê. Estamos saindo da consulta, a gente ficou quase uma hora lá dentro. Mas eu só queria, eu já falo mais, né? Eu só queria mostrar pra vocês o prédio onde é o consultório dele. Olha que bonito, olha essa porta. Olha essa escada que linda. Olha essa parede, gente. Olha isso. Em alto relevo. Ai, muito chique. E aí? Animado? Aham. Uh -huh. Gostou Mas... dele? Uh -huh. <risos> Vamos, tá bonito, porque a gente tem que, pouco tempo pra carro. Terminar, a gente tem que comprar um outro Tá com fome, hein? <risos> Olha o chão que bonito. E a porta que abre automático? Ah, eita, tá chovendo. Uh! Quer esperar aqui? Aí eu okay. quero Então, o Dani tá agora dirigindo aqui Tá concentrado, tentando sair de Zurique Mas é... Acho que ia dar pra assim, Fazer um resumão agora A gente tá ainda numa loja de bebê <risos> Calma Vai deixar o povo tudo empolgado mas é para se empolgar, se empolga, homem, se empolga. A gente tá indo numa loja de bebê porque faz anos que a gente não pensava em ter bebê e agora a gente tá pensando seriamente em ter bebê. Como vocês devem ter percebido. E então a gente tá indo numa loja pesquisar preço de carrinho, essas compras grandes assim, né, de coisas grandes, para pesquisar, para ter uma ideia, é. Olha, Primeira coisa boa da consulta O espermograma do Dani não é ruim yes. Não é ruim, gente É a primeira vez na vida que a gente ouviu isso uhum. eu, né? Inclusive quando eu entrei no carro Eu falei, nossa, é a primeira vez que alguém fala Nossa, mas o teu resultado é bom uhum. Uau. Não é excelente Porque a morfologia é só 5% Mas o mínimo, uhum. ou normal Ou mínimo, sei lá, é 4% Então ele falou Acima do, do mínimo, pelo menos, né? E os outros valores também bons, assim. Então, ele acha que a gente que vale a pena sim a gente tentar primeiro só com a estimulação. Então, nos dois próximos ciclos, a gente vai estimular com a uh, inje, injeções de FSH. Uhum. Daí, depois desses de, ciclos não derem certo, a gente viaja. Daí, quando a gente voltar, a gente parte para inseminação. Os próximos passos agora, quando eu ovular na semana que vem, eu vou voltar aqui para fazer um exame de po, é, po, teste pos, pós coito, algo assim, para descobrir se a minha, se o meu ambiente aqui dentro interno é, é favorável, está favorável. Tá favorável para os espermatozoides do Dani ou se eu estou matando os espermatozoides dele dentro de mim quando eu começar o meu próximo ciclo eu tenho que escrever para eles dizendo que começou aí a gente vem aqui no terceiro dia para ganhar os remédios né, as injeções eu que eu vou ter que fazer bom. injeção todos os dias em mim mesma por uma semana. uma semana mais ou menos um pouquinho mais que uma semana e para fazer um ultrassom e tudo mais então é isso que a gente vai fazer agora Amor, eu você... perguntei pro o Dani, amor, você vai me dar injeção? Eu não Ele falou, você vai ter que se dar sozinha, é você mesmo <risos> Que horror Foi. Quando eu fiz, fiz cirurgia no joelho, eu tive que tomar a injeção para não ter trombose E eu que dei isso. Você deu um dia em mim e ficou morrendo de medo Eu tive que ficar dando cirurgia em mim, sei lá, uma semana, duas semanas Exatamente, por isso que você que tem que me dar as injeções Se eu não gosto de dar injeção, você que tem que dar Ai ai ai gente, vocês vão acompanhar tudo é, Tá começando mais uma... mais uma... Jornada, mais uma etapa da Etapa jornada. da jornada, mais uma aventura Se você quer saber mais dos detalhes, do que foi conversado O que eu perguntei, o que eu expliquei, o que ele explicou é, Vai lá no nosso outro canal, porque lá já tem um vídeo mais detalhado Falando sobre isso, sobre como foi essa essa consulta que nesse canal aqui a gente tá um pouquinho atrasado nos vídeos A gente posta 100 dias depois que aconteceu, né? Eu vou deixar o link pro canal aqui em cima se você quiser ir lá ver Então agora a gente vai pra loja de bebê, olhar coisa de bebê Primeira vez em anos que a gente consegue fazer isso Não sei se a gente vai conseguir curtir, na verdade, a gente... Isso traz muitos sentimentos negativos pra gente, infelizmente ainda. Mas a gente vai tentar, vamos. Estamos vamos, animados hoje, estamos né, com boas perspectivas, então vamos dar uma olhada em coisinha de bebê. Mas antes, vamos comer. <risos> O esse chá? Eu pedi um chá de menta Tem literalmente as folhinhas de menta dentro Massa, né? Uh -huh. Tá com verde? Não Aham uh -huh. Sério? <risos> É pra fechar o carro. Isso aqui se você tá vergonha de bebê. se você Eu queria um assim, com três rodinhas, com freio. Não porque a gente ia correr ou fazer nada, mas se a gente fosse. A gente gosta de andar fora, a gente gosta de estar na natureza. Então com rodinhas assim é muito mais fácil de poder caminhar sem ter que ficar se estressando. É, o carrinho vai com muito mais facilidade. Como eu queria que você tivesse batido o carrinho em alguma coisa agora. Dani foi procurar ver se tinha um bebê dentro do carrinho. Ai, quanta coisa bonitinha que tem lá! Oh, eu queria tanto ter comprado qualquer coisinha assim, só pra. Pra comprar. Só pra com... Não, só pra assim como. Como fala? Na fé, sabe? Mas a gente resolveu não comprar hoje. Principalmente pelo Dani. <risos> e ir pra casa. Então eu acho que por hoje a gente fica por aqui, tá? Porque a gente já falou muito nesse vídeo. Obrigada. <risos> e é isso aí. Semana que vem começa. Semana que vem, que semana que vem já começa. Vamos lá. Um beijo pra vocês, obrigada por assistir até e até o próximo vídeo. Tchau!